Ai non river, lunga, a o calunga o my, my I... <tos> <tos> Conheço a cidade com a sola do meu pé. Conheço a cidade como a sola do meu pé Espírito e corpo prontos para evitar contatos indesejáveis com outros humanos Polícias, carros, ônibus, buracos e dejetos na calçada Incorporo hoje o sombra Amanhã o homem invisível, sexta à noite Ninguém, ninguém, ninguém O perigoso ninguém E sigo, como cegos conheço o labirinto por pisá-lo Portelo de cor na ponta dos pés, a maneira também do que fazem os poucos com a bola, no um futebol descalço qualquer. Conheço a cidade toda. A mínima dobra, retas, cada borda, curvas, e nela, à custa de me perder, me reconheço. Conheço a cidade como a sola do meu pé. Conheço a cidade como a sola do meu pé. Conheço a cidade como a sola do meu pé. O que é som? E se você sabe o que é som, o que não é som? O que é ruído? E se você sabe o que é ruído, o que não é som é palavra e se você palavra o que o que é e se você sabe poesia não é poesia o que é e se você sabe o que é música não é música o que é cor sabe o que é que é dança. Dança. Movimento. E se você sabe, o que não é o que é imagem e é não é. O que é real. Não é real que é sonho e se não é sonho rito rito não é que é teatro e se você teatro não é cinema cinema não é cinema o que é e se você sabe o que é razão, é razão. Intuição, você sabe, não é. Espaço, o que é tempo. E se você sabe o que não é tempo, arte. E se você sabe o que é arte, o que não é arte? O que é vida? E se você sabe o que é vida, o que não é vida? O que é começo? O que é fim leva os começos depois que começa. O que é fim leva os começos depois que começa. O que é fim leva os começos depois que começa. Queridos dias difíceis, dias, dias, dias, dias. acho que já deu. Agora eu considere prematuro um definitivo adeus. Querendo, querendo, querendo, minha casa é de vocês. Agora, agora, pensem bem se será mesmo saudável nos testarmos em novos convívios tão longos como foi Também não sou fácil como Menos foi mal, desta vez. Mais, mais, mais, mais. Menos mal se vierem em grupos, tantos em tais e tais Topo períodos do mês. Vão correr o risco? Vão resistir, Vão, resistir o Vão resistir até o fim? Podem vir, eu insisto, eu insisto, vir. Eu insisto. Mas, contem primeiro, mas contem primeiro até três. Primeiro, até três. começa tudo cap tudo tudo começa acaba na cabeça tudo acaba na cabeça tudo começa acaba na cabeça cabeça cabeça cabeça começa e acaba na cabeça na cabeça tudo começa tudo começa aí na cabeça, na cabeça começa. Tudo começa na cabeça, na cabeça, cabeça começa. Tudo começa aí e acaba na cabeça, cabeça começa. E acaba na cabeça, na cabeça, cabeça, cabeça começa. Na cabeça, na cabeça, tudo começa. E acaba na cabeça, na cabeça, tudo começa. Na cabeça, na cabeça. Tudo começa e acaba na cabeça.